eu sou o único bebê eu sou o único para você eu sou o único bebê eu sou o único para você não me pergunte como eu sei disso só sei que é verdade eu sou o único bebê eu sou o que você precisa eu sou o único bebê eu sou o que você precisa não desceu seu coração a outra pessoa não eles vão fazer sangrar eu posso não ter meu próprio dinheiro bem um trabalho estável, tanto quanto o olho pode dizer. Mas não importa qualquer outro agora. Você sabe que vai me amar de qualquer maneira. Eu sou o único bebê. Quem nunca vai te fazer chorar? Eu sou o único bebê. E garota, não é mentira. Então, se você não aprender meu nome. Vou deitar e morrer. Então, se você não aprender meu nome. Vou deitar. Vou deitar. Vou deitar e morrer.